Chama o papai não meu pra trazer o um doce dele, que ele é muito bom. A fotografia de Jesus que é uma mensagem da senhora. Enquanto quando Jesus chega, a tristeza vai embora. Uma bola Vai Essa Bastante tempo a bola? Vai pra durar bastante? Vai, mas acaba não. Eu dormi com ela hoje. Eu dormi com ela. Eu não peço a saúde a Deus, eu peço a... sofrimento neste mundo. E paciência para eu sofrer, que eu preciso se correr no outro mundo quando eu chegar lá. Aí eu quero ver que Deus me deu esse corpo. Durante a pandemia, quando fomos obrigados a nos recolher em nossas casas, todo esse povo atendido pelos Amigos do Bem continuaram a ser atendidos e mais, o atendimento foi muito ampliado, porque daquelas 75 mil pessoas que normalmente a gente atendia, esse número saltou para 300 mil durante o período da pandemia e agora... Ainda não acabou, a fome, a necessidade ainda precisa, neste mês de dezembro, já a partir do dia 15, equipes de voluntários estarão se dirigindo para o sertão para fazer a maior distribuição de Natal que os amigos do bem já fizeram.